E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje eu vou fazer alguns desafios e um pouco do modo história do KOF 14 pra mostrar que ele tem suas qualidades também. Então confira o vídeo até o final e bora pro vídeo! É isso aí! Time é foda! ó, oh. garrao bonito, joga revolta e especial, avisa ah, na porrada, Uma. vem cá vem, puxar ele aqui ó, oh. tô especial, roleta Vê como faz? foi fácil, não. O dinossauro aqui. Ó. O dinossauro parece o Frank do One Piece falando. Aqui, ó. Agarra. Toma! o bonito isso. Oh. Pode vir que a minha vice tá bem treinada. Eita! Vamos ver se vai funcionar esse treino aqui. Pessoal, assim, esse jogo é legal. Mas ele é online, gente Tá morto, viu Não se acha ninguém, uma alma Vamos reviver aí, pessoal O jogo Toma Só mais um golpe, vai, cara Toma. Enquanto tá fácil aqui. Quem ainda joga, comente aí, pessoal. O Xi tá parado aí, fazendo o quê? Ronaldo passa, te leva. mata a oka historia não adianta aqui ó, cheio de poder caraca não tá fazendo nada eu faço toma aqui ó Pessoal, a jogabilidade desse jogo é, vai ser parecido com o KOF 15. Então, comentem aí o que vocês acham desse jogo aqui, se dá, dá para a gente aproveitar. Toma! Calma, eu vou, vou te pegar, essa mocinha. Agarrão eu sei fazer. Quieta! Toma! Tá. Fica quieta. Não, gente, só mais um golpe. Ah Agarrou deixe pilão! com You, eu nasci de novo e voltei. Toma aqui! Esse dinossauro aí, gente É o Tizoc da Garou Disfarçada aqui a cabeça aqui do dinossauro <risos> tirar mais sangue aí meu é divertido jogar esse jogo pessoal toma especial dá a volta aqui <risos> Vem aqui, vem apanhar um pouquinho Olha aí Pular Amor, ah, deu o pescoço Toma Toma de novo Só mais um Ah, especial Olha Especial dele é bonito. Vai tudo, vai. Foi oh, não. Cavaco, isso. Toma! Super! Super! Vamos jogar a sua doida. Vem que vem. Tá. Uma menininha jogando. Não dá nada. Se deixar, mata você. Ó. Oh. Ah, não. Agora vai. Vou no o meu pop já que eu Toma! Só mais Toma. um pra você morrer. Toma, vai ser esse aí. Eita! Ah, oh, <risos> que ver. Pensei que foi fácil. Foi só um pouquinho, né? Ah, lá, pra lá, lá. Ah! Eita Tô indo pra cima Fica aí pensando muito Ah, essa sua espada não é de nada Pula Meu Aí não dá Tô né? 自然を大事にしてるんだってね。えらいじゃ Round three. Ah, só porque eu falei que eu ia matar você e machucar esse rostinho bonito. Eita, ficou bravo. Mexer com o rosto da mulher dá nisso. Ó, oh, só chute agarrão aqui Eita Eita Tá jogando bem até Eito! Só mais um golpe pra você morrer. Vai ser especial! Toma! Estamos aqui na arena. Fazer bonito. Desviando do pop jogando longe. Um Para que não terminei ainda não. Ah, cara. De novo. Legal bater assim Tô aqui Tô desse lado Vem, você que dar seu especial Para de dar especial nos outros Quieto Mostrou, né? Agora é só a morte. Tchau, amigo. R. Oh, Pronto, tô enfrentando um mestre, gente. Até aqui, que agarrão. O Messi vai tomar um garrão como nunca tomou na vida dele Gargarrão de novo Ó, fugiu, né? Vai de novo Não pode dar oportunidade Eita Vai de novo Vai tá indo um pouco sangue, gente Vai de novo é que isso é assim. Eita, Olha. Especial. Ajuda aí. Tô no bastante aqui. ó. Foge não. Ó, vem aqui. Nossa, meu sangue! Eu bati muito. Agora é assim. Vai, vai também gente, eu bati bastante ah, tudo isso pra nada acredito aí não vai tirar ele o sangue, meu amigo, fica aí fica aí que eu não vou pra cima, mas não toma E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Compartilhe com seus amigos e amigas e até mais! Tchau!